O que você esperaria de dois irmãos chamados de filho do trovão? Pois é, este era o nome que Jesus referia-se aos dois irmãos, João e Tiago. Marcos capítulo 3, versículo 14, versículo 17 e assim depois, designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e a terem poder para curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. A quem deu o nome de Boanerges, isto é, filho do trovão. O seguinte incidente pode indicar por que é que Jesus chamou de filhos do trovão aos dois irmãos Quando se aproximavam os dias da sua extinção Ele estava determinado a ir a Jerusalém Jesus estava determinado a ir para Jerusalém E ele então enviou mensageiros adiante dele E eles foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos Para fazer arranjos para ele mas eles não o receberam, porque ele estava viajando para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram, Senhor, queres que digamos que deixe fogo do céu e os consuma? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu, dizendo, não sabes que tipo de espírito que você é, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E eles foram para outra aldeia está em Lucas capítulo 9 versículo 51 ao versículo 56 esses filhos do trovão Tiago e João queriam fazer descer fogo do céu para destruir aquelas pessoas que recusaram hospitalidade a Jesus. Eles não têm muita paciência com quem é pecador. O mesmo hoje acontece com muitos pregadores, muitos pastores, muitos aqueles que se dizem homens de Deus e não têm paciência com pecadores. Eles querem que Deus julgue já esses pecadores. Deus mate-os. Deus faça, na mente deles, fazer justiça. É. Deus faça com que eles paguem pelos pecados deles. Eles não têm muita paciência. Eles usam até a lei de Deus para condenar já o pecador. Eles usam uh, a palavra de Deus para matar, para condenar quem ainda não se decidiu, quem ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. O mesmo acontece conosco hoje, num formato diferente, mas não deixa de ser o mesmo com esses dois irmãos, os filhos de, do trovão. O filho do trovão é aquele que não tem paciência, quer é pedir já que deixa fogo e que os consuma já. Através dos tempos, muitos destruíram outros em nome da religião. Muitos pastores, muitos pregadores destruíram outros irmãos, outros semelhantes, outros seres humanos, através da religião. Durante as cruzadas, pessoas que falsamente se diziam cristãs, assassinaram milhares de... Eh, de pessoas mundanas, né? pessoas de outras religiões. Enfim, isso aconteceu na, na Idade Média, dentro da igreja, na Inquisição, dentro do, do, do, do, do movimento protestante, é, do movimento pentecostal. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Alguns protestantes assassinaram outros protestantes que consideravam hereges. Muita dor é causada no mundo hoje por essa mesma atitude que João e Tiago, os dois irmãos filhos de Trovão, tinham. Almas enganadas e distorcidas explodem junto com homens. Então, quando a gente não tem a revelação da palavra de Deus, que nos revela o Filho, o amor de Deus, elas pegam a palavra de forma literal para matar, para condenar, para perseguir, para machucar, para sentenciar já o fim da outra pessoa. Nós precisamos pregar o evangelho que traga paz às pessoas e não, e não o evangelho que condena e não o evangelho que desperta a consciência do pecado, porque... Deixa-te abraçar pela presença de Deus em onde tu estás o pecador para bem longe de Deus. É, o pecador tem uma imagem de um Deus severo. E Deus não é isso aí. Que eles ficam passado para os pecadores através dessas pregações. Desse tipo de pregações. Deus é amor. Nós precisamos trazer a mensagem de amor. Nós precisamos aliviar a carga. Com uma mensagem que alivia a carga da culpa, do medo, do pecado para os pecadores. Isso não é... é Tentar ser coaching, conforme eles dizem, esses pregadores coaching, isso não é coaching, isso é o evangelho, meu irmão e minha irmã.